Salve, salve rapaziada, beleza? São o Ruzio aqui no vídeo de hoje, vim trazer mais um jogo que tá contando mais um no perfil da Steam por tempo limitado, então vamos lá pro vídeo. Bem, mais uma vez essa live aqui, aqui na plataforma roxa né, tá dando mais um jogo aí que conta mais um no perfil da Steam, então vamos lá. Primeiro vocês tem que clicar aqui na moedinha, e depois vai aparecer aqui ó, novidade, amarelinho, freehand free on Steam Key 30, é isso aí mesmo. Vocês clicam aqui. Tem que ter 50 moedinhas. É copia esse link aqui. Aí clica em resgatar. Clicou em resgatar. Vai aparecer aqui ó. Isso daqui. Copia o link. Cola aí no navegador. Faz o login com a Twitch. É tem que ter seguido aqui o Hit Squad Brawlers. O Hit Squad Feather Só clicar aqui no link nos dois. Depois seguir. Pronto. Confirma que esses dois. Depois que tiver resgatado lá é só clicar aqui. Clica em continue. Clicou aqui. Clica aqui, espera 15 segundos, vai abrir uma nova aba. Passou os 15 segundos, clica em continue. Clica aqui em retweetar. Pronto, retweetou, clica em continue. Pronto, depois tiver retweetado, aí vai aparecer que aqui. Okay. Só pra confirmar aqui, nessa conta aqui eu tenho 92, vamos ativar aqui. Ativou. E 93, pronto, enquanto mais um no perfil desse Bem, galera, o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês aí. Se eu tiver ajudado, deixa um like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário e é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou!